Senhor, meus irmãos em Cristo de Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje estamos na nossa lição número 8, filho da promesa, Isaac. Lições maravilhosas que nos fazem pensar como Deus age e também como nós podemos agir para ter o melhor que Deus tem para nós. Muito bem, vamos lá, texto áudio Isaías capítulo 14, versículo 27, parte B, diz o texto aí: E a sua mão estendida está, quem, pois, o fará voltar atrás? Muito bem, meus amados, esse é o nosso texto nossa verdade aplicada, disse: perseverem na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Meus amados irmãos, eu antes de prosseguir, quero convidar você que ainda não se inscreveu no seu canal, deixar seu like, sua curtida, inscrever-se no nosso canal, clicar no sininho para você receber as notificações e compartilhar com pelo menos cinco pessoas. Vamos ajudar a levar conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá então? Temos três objetivos na lição. Mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaac, apresentar Isaac como a continuação da promessa e falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Veja Gênesis 26, versículos 22 ao 25, é o nosso texto de referência. Por favor, leia. Eu já vou tá? É, para o comentário, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. A introdução disse: o estudo sobre a vida de Isaac nos remete à realidade de que ao longo da nossa peregrinação como discípulos de Cristo, estaremos ou enfrentaremos diversas situações requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação com a ajuda, é claro é iluminação do Espírito Santo meus amados irmãos esse, esse, essa introdução é muito boa é que nos é, chama a atenção para nos focarmos tá, então a vida cristã é um processo cada um vai amadurecendo conforme ele vai aplicando essas questões aqui muito importantes que são a confiança, vigilância, perseverança, atenção aos princípios bíblicos esses fatores vão nos ajudar a subir numa maturidade melhor ok é uma esposa para Isaac no ponto um uma esposa para o filho escolhido, um servo piedoso, para uma tarefa preciosa, o um encontro marcado por Deus. A mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de sem. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vida vinda do Salvador. Veja, é muito importante, meus amados, que uma vez que Deus já nos delineia uma proposta, um padrão de vida, e sempre nós estamos olhando para esses critérios que Deus coloca, porque Deus já, uma vez que nos fala, uma vez que nos ensina, Ele espera que nos sigamos seus ensinos, então, uma vez que Abraão já sabe. O plano de Deus para a sua vida, ele procura se sincronizar, alinhar com o plano de Deus. Bom, uma resposta para o filho escolhido. As bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da sua vida, seguiram o filho da aliança. Para que a corrente da promessa não fosse quebrada, Abraão se preocupa com a perpetuidade de sua semente, pensando numa mulher para seu filho. Sua iniciativa ao fim da vida não significa que ele não confie em Deus para conduzir tudo. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. Veja, isso que eu falei anteriormente, né, é que uma vez que Deus já nos mostra o plano uma vez que Deus já nos ensinou tá? o propósito da nossa existência, tá? eu não preciso estar, é, de certa forma, querendo uma revelação nova. Se eu já sei tá? o que Deus deseja, eu vou agir conforme esse desejo de Deus. Então, Abraão já sabe qual o plano de Deus para ele, então ele vai agir segundo esse plano. Tá? Não está indo contra o plano de Deus. Não está agindo independente de Deus, porque ele está agindo dentro do plano de Deus, ok? Agora, um servo piedoso para uma tarefa preciosa. O servo a quem Abraão incumbiu esta importante tarefa era alguém igualmente mente a Deus. Ele promete Abraão não escolher para Isaac uma mulher estrangeira. Ele pede a Deus graça e direção. Ele agradece a Deus pelo sucesso. Deus respondeu em detalhes a sua oração. É interessante aqui, você prestar atenção, que Abraão, ele escolhe uma pessoa que é temente. Tá? É muito importante que quando nós estamos pensando em trabalhar em equipe, né? procuramos pessoas que sejam tementes a Deus, tá? para que haja uma fluidez naquilo que Deus deseja. Então, ele, o servo, promete que vai fazer e ele cumpre, ou seja, ele é fiel na ausência do seu patrão. Ele pede direção, Deus, lê, dê, a, Deus guia esse processo todo e depois... É, ele agradece, tá? Em Gênesis 24, né, 43, 44 é o texto onde se coloca, tá? Há uma parte da oração, né, do propósito do servo de Abraão. É, Gênesis, capítulo 24, versículos 43, 44, eu vou ler para você, depois você lê em casa confirma. Diz assim: eis-me agora eis-me eis agora junto ao poço da água, de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dame um pouco de água do teu canto. E ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Então, o servo de Abraão, né, é interessante porque ele está procurando por alguém né, que seja ou que faça além daquilo que você pede. Ou então, seja, é, resumindo, ele tem um objetivo. Tá? Ele sabe o que que o Senhor quer, né, o que que ele precisa, tá? E isso é bem importante para nós. É o que é que você quer? O que você deseja, tá? qual o foco, qual o objetivo, tá? andar na vida sem objetivos, tá? está perdido. Se eu não sei para onde eu quero ir, logo estou perdido. Tá? Então, é importantíssimo que esse servo, ele conheça seu senhor, ele sabe o que que o senhor precisa, ele quer. Tá? Então, ele coloca um objetivo, né? uma jovem a é quem se pede e ela vai fazer algo além se normalmente tá quando a gente faz somente o que é pedido Jesus diz é inútil mas quando a gente faz além do que é pedido nós somos úteis tá então aprenda a ser objetivo isso que eu quero dizer aqui aprenda a saber aquilo que você quer o que é que você está pedindo o um encontro marcado por Deus. Isaac perdera aquela que até ali fora a mulher mais importante de sua vida, que é sua mãe. Deus estava para confortá-lo com aquela que a partir de então se tornaria a mulher mais importante para os seus descendentes. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e virtudes. Depois de, agora presta atenção aqui, sua origem, seu caráter, virtude e piedade. Eram as primeiras qualificações que um servo de Deus deve se permitir buscar. Olha só, eu falei anteriormente, o que você deseja, o que você procura, o que você, qual o teu objetivo. Não é só em relação conjugal mas também no conjugal, profissional, espiritual, o que de fato você deseja, o que você valoriza, no caso aqui, tá, o que, os valores que ressaltam né? são as qualificações invisíveis. A tá? origem, quando fala, está falando se pertence né? ao povo escolhido, tá, não, não há julgo desigual, né? caráter, tá? caráter e essência, interno, virtude, piedade, são questões invisíveis. Então, aprenda a valorizar mais as coisas invisíveis do que as visíveis. Isso traz melhores e maiores resultados. O novo patriarca, é, contando com um milagre, duas nações em um ventre, mais fraco governará o mais forte. <risos> Bom, Abraão concluiu o propósito de sua vida, morrendo em boa velhice, mas o propósito de Deus come é que Deus começou em Abraão, não morreu com ele. Semelhante a Sara, Rebeca, esposa de Isaac, tinha um ventre estéreo, e ele, ele precisa de um milagre de Deus para a continuação da promessa. A despeito de qualquer esforço humano, sem uma constante ação soberana de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias da terra não se cumpririam. Isaac está preocupado com a posteridade por isso, ora ao Senhor e Deus o atende. Meus amados, isso é fantástico. É, a nação de Israel, a vida do povo de Deus, tá, deveria estar claramente né, debaixo das ações de Deus. Se permitir viver o miraculoso no mais comum da vida, Tá? Eu quero dizer assim no dia a dia, a esposa é estéreo, tá? ora Jesus responde ou Deus responde. Tá? Isso é muito importante, que essa nação está tendo experiências com Deus. Às vezes Deus permite que nós passamos por algumas circunstâncias para que nós tenhamos experiências. E não existe nada melhor para conhecer Deus se não ter experiência com Ele. Ok, Isso de suma importância você perceber tá, que melhor que a teoria tá, é a experiência com esse Deus. Duas nações em um ventre. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a gestação de filhos e a vida sob uma perspectiva divina. Gênesis 25 21. Diz que Deus atendeu a oração de Isaac. Há uma briga já desde destes dois filhos, desde o ventre de Rebeca. As duas nações que surgiriam destes dois filhos não apenas brigariam entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Isaú. Interessante, né? Nesse contexto... É que Deus já mostra a sua presciência. Pré, antes de. Ciência e conhecimento. Seu conhecimento anterior que Deus tem. Deus sabe nossos pensamentos antes que eles subam na nossa cabeça. tá Então, Deus manifesta aqui a sua ação soberana, da sua visão do futuro. Deus é presciente. Então, as coisas não acontecem só por acontecer, tá? Deus permite que muitas coisas, tá? Venham a acontecer para que seu plano venha à tona. Bom, é, na maioria das vezes na Escritura, Deus faz assim. É, usa o menor e o mais fraco para confundir os que, os que acham que são. É, eu quero fazer uma observação aqui, se você ler na revista... Eu fiz uma substituição do texto, tá? Quando, em nosso texto, né? Da revista, ele, nosso autor, coloca, tá? Que Deus, em toda escritura, Deus faz assim, tá? Nós temos que fazer uma observação. Nem sempre, tá? Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre, tá? Por que é importante você entender isso, tá? Veja, apesar que assim foi com Gideão, com Davi, mas preste atenção que Paulo, tá? Ele testifica que em, dentre os da sua idade, ele era um dos mais intelectuais, cheios de habilidades, e Deus escolheu ele. Moisés diz em Atos 7:22, Moisés foi instruído em Toda a ciência dos egípcios é muito intelectual e era poderoso em palavras e obras. Veja, então, aqui a questão não é tá, simplesmente o mais fraco é, do ponto de vista, eu é, vou colocar assim, real. Tá? Cuidado com isso, porque senão... Ah, eu decido então ser o menor, eu, eu decido ser mais fraco que todo mundo para que Deus me use. Não é essa a mensagem. Quando disse o maior servirá ao menor, nós temos que entender bem. Tá? Então eu fiz um slide separado para você. Veja, o maior servirá ao menor de 125, 23. E Deus tem razão, uma razão bem específica para isso. Isto era uma regra cultural. Então, o maior servir ao menor, ou melhor, o menor servia né ao maior, porque o primogênito tinha liderança, e Deus muda isso dizendo que o maior serviria ao menor. tá Ou seja, Deus nos mostra que ele se relaciona com o homem não segundo padrões humanos, culturais. Essa era uma hierarquia imposta lá no Oriente, né, tem muito essa questão do ser, do a questão patriarcal e a liderança do mais velho. Tá? Mas Deus ele vai além do que isso, porque ele vê além das aparências, enxerga as intenções do coração, propósitos, o que a pessoa valoriza e etc. Ou seja, eu quero dizer fatores que são invisíveis se nós lemos tá? em Mateus né? 18:4 eu creio que vai ficar melhor eu não coloquei o texto aí por extenso tá mas você pode ler se não em muitos slides né mas aí Mateus capítulo 18 tá? vamos lá 18 versículo 4 diz assim portanto aquele que se humilhar com esta criança esse é o maior no reino dos céus. Veja, então, ser menor não é de questão de não ter conhecimento intelectual, ou ser mais pobre, ou ser menor em estatura. Não. Aqui é de humildade de coração. Isso é ser menor, tá? Porque tem muita gente que é, grande, é pequena, vou dizer assim, mas é arrogante. Tem muita pessoa que é pobre, é orgulhosa. Então, o que Deus está vendo é o invisível. Aí sim, quem é pequeno é grande no reino de Deus. Amém? Bom, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Promessas confirmadas, a bênção da prosperidade, o legado das bênçãos. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac, a um fio de propósito divino perpassando por detrás da história da vida dos patriarcas. 3.1 promessas confirmadas. O mesmo Deus que fez Abraão mentir dizendo que Sara era sua irmã, o mesmo medo, tá? Desculpa aí. o mesmo medo que fez Abraão mentir mentir dizendo que Sara era sua irmã, levou Isaac a mentir, né? A mentira sobre Rebeca. a criança é fenomenal em copiar colar, né? Normalmente as crianças copiam os comportamentos dos pais. Porque para uma criança, o pai está certo sempre, tá quando é pequeninho, ele não é, sabe pesar essas questões e nós normalmente consciente ou inconscientemente repetimos tá, muitos padrões dos nossos pais. John Piper ele disse assim que o caminho dos justos não é uma linha reta do chamado até a vitória final, ou seja, é, há curvas, buracos, etc. Tá? Mas por causa da fidelidade e soberania de Deus, ele chegará onde Deus planejou. Apesar desse deslize de Isaac, Deus preservou sua esposa e ele, olha só. Então, quando acontece essas coisas, é, Deus está nos mostrando que ser humano, uma hora falha, tá? E Deus compreende, tá? Quando nós erramos, né? Deus nos entende, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos, por, nosso foco, nosso ideal é chegar no padrão que Deus tem para nós, mas às vezes, tá? Nos damos ainda, né? É, umas mancadas, vou dizer assim, tá? Às vezes nós ficamos, né? Mas Deus entende, tá? Então, o principal o sábio Salomão diz que aquele que confesse e deixa alcança misericórdia. Benção à prosperidade. Os, pesos, os poços de Abraão, seu pai, haviam havia cavado estavam em suas terras. Para que nenhum direito fosse requerido por Isaac, os filisteus de entulharam os poços. Ok. Agora, Isaac é convidado a se retirar de Gerar pois seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. É interessante, né? Quando as pessoas têm medo daquelas, ah, daqueles colegas, né, que estão prosperando mais do que ele, tá? Se entendem como sendo né, concorrentes, aí não é o caso aqui, né? Isaac se retira do lugar. Mas a promessa lhe acompanha. Meu amado irmão, minha irmã, entende isso? Eu já falei, aula retraçada. A benção não está no local, no ambiente, está na promessa. Em outro lugar, Isaac cava um poço, ele chama Be seba tá? Seba significa sete. Isso está em Gênesis 26. 33 Ou seja, é como é mostrar, tá? Que Deus é perfeito. Basta a gente seguir seu plano, não importa o lugar, não importa o local onde ele, Isaac, faz o posso a bênção manifesta. Meu amado irmão, minha irmã, pensa bem, tá? Seja ou esteja de olho na promessa se segure na promessa não importa onde você esteja o local não importa importa que a promessa de Deus se manifesta na tua vida amém muito bem vamos lá o legado das bênçãos Isaac está velho mas antes de morrer precisa abençoar seu primogênito passar adiante as promessas de Deus dadas a Abraão. no patriarcado a bênção da primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a herança de autoridade espiritual sobre o clã. Com a trama de Rebeca, Isaac abençoa Jacó ao invés de Esaú. Agora, observação, meu irmão, minha irmã. Isso que a mãe proporciona né, para seu filho Isaac, Isaac abençoado tá isso é reconhecido por Deus eu quero que você anote és está aí na tela 422 Olha o que Deus diz a respeito de Jacó Israel é meu filho meu primogênito se Deus valida isso porque isso é uma realidade tá? Deus devemos, devemos nos lembrar que é, Jacó pagou o preço. Tá? Houve uma negociação legítima. Esaú, ele disse assim, de que me vale a primogenitura? Eu vou morrer de fome. Eu quero comer. E Esaú valoriza o prato de comida, a satisfação momentânea. Ele não olha o futuro. Isaac, ou aliás, desculpe, Jacó, Jacó, ele prefere, ele escolhe passar fome, mas desfrutar a promessa no futuro. Meus amados, Deus conhece, Deus, Deus ou a palavra de Deus em aos hebreus chama Esaú de é uma pessoa que não valoriza o sagrado. Ele desprezou a promessa da primogenitura, desprezou essa herança. É profano, diz a palavra de Deus. Então, por isso que Deus valida tá? que Israel disse: é Meu primogênito. Amém? Houve uma compra e venda, legal. Então, a bênção da primogenitura pertencia a Jacó, mas ele era um tímido, né? aí a mãe. Arruma as circunstâncias para que essa bênção lhe seja dada para a quem é de direito, Jacó. De Amém? Deus abençoe, meus amados, nós vamos terminando aqui. Mostramos como foi a escolha de uma esposa para Isaac, apresentamos Isaac como a continuação da promessa. Falamos que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Meus amados, dá sua curtida aí, lembre-se de deixar sua curtida, tá? Quanto mais curtidas, né, mais o YouTube expande essas lições para mais pessoas. E compartilha também, né? Vamos usar aquilo que Deus nos dá, né? Então, Deus te deu essa oportunidade de você estar ouvindo esta lição. Dá sua curtida e compartilha com três, quatro, cinco pessoas, com mais pessoas que você puder. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Eu desejo que você tenha uma excelente escola bíblica dominical. Paz do Senhor.